E o Cidade Alerta Minas fica por aqui, já divido tela com a minha amiga Kimi Duarte, que chega com o MG Record. Boa noite, Kimi. Boa noite, Elvert. Bom fim de semana para você que está de folga, né? É. Tudo de bom. A gente continua com o MG Record e já vamos direto para as imagens ao vivo da MG10, nesse momento onde servidores públicos fazem agora um protesto contra os salários atrasados, contra o parcelamento do 13º. Eu converso com o Amadeu Barbosa, que está no helicóptero. Amadeu, como é que está a situação por aí? Mais cedo a gente acompanha. Acompanhou no Cidade Alerta que eles fecharam a rodovia, colocaram fogo em caixões. O trânsito segue parado, a rodovia interditada. É isso? Boa noite tenho uma perguntinha pra você, você já nos segue no nosso Instagram? Entra lá, já está aí na sua tela arroba Record TV Minas e veja a surpresa que nós preparamos para você. Você e um amigo podem conhecer os nossos bastidores, é, vir a Record com o seu amigo e conhecer todo mundo que trabalha aqui e como são feitos os nossos telejornais no nosso Instagram você encontra muitas fotos minhas e de toda a equipe da Record TV Minas, então faz o seguinte, corre lá, deixa o seu like, essa semana eu e toda a equipe do MG Record, parte dela na verdade, tiramos uma foto e está todo mundo lá esperando o seu like, viu? Então vamos reforçar o endereço, arroba Record TV Minas. O MG Record fica por aqui, te desejo um excelente fim de semana, uma boa noite até semana que vem.